fez uma receita de picolé detox em O Chefe Achata. a E como vocês perceberam naquele episódio, quem manja do detox sou eu. para fazer essas receitas, eu vou usar essa coisinha bonitinha que é um mini, mini, mini, mini coisa, é um mini liquidificador, gente, é uma coisa muito bonitinha que eu recebi da Hamilton Beach. Eu já tinha visto várias versões disso na gringa. Que é liquidificador feito pra você que gosta de tomar um whey é, ou um suco mesmo. É pra você fazer uma dose. Eu acho isso muito bonitinho. E ele tem, inclusive, uma tampinha, tipo, que é, vira um copo, sabe? Você não precisa sujar uma outra coisa. Você acaba de bater, bebe aqui mesmo, tipo, só suja uma vasilha. E eu tenho usado muito pra tomar o whey, é, que eu tomo sempre de tarde. Mas também é uma ótima ideia pra fazer o suco detox. Principalmente pra você, amiga, que tem um marido que não participa da dieta né o marido que acorda e quer tomar uma coisa gordinha é exatamente você, que como eu e o marido fica tá atrás da câmera fazendo assim nesse momento ou seja, você faz uma porção individual, não suja o liquidificador inteiro, então é isso que eu vou usar hoje primeiro suco que eu vou fazer é o suco de melancia que é um suco ótimo é... Eu só penso em suco detox depois da ressaca Vocês já, já perceberam isso? A noção de saúde da pessoa é completamente equivocada Você pode usar três fatias de melancia grandes Eu comprei aquela melancia pequena É, tem menos caroço, sabe? Na real eu comprei pra dar menos trabalho Porque obviamente você não vai bater o caroço é, Então eu tô usando cinco fatias dela, mas enfim, você vê o quanto de suco também que você quer beber, essa porção que eu tô fazendo é uma poção individual. Além da melancia, eu vou bater junto um pouquinho de farinha de linhaça e chia. Chia é super bom pra dar a saciedade, ela vira um gel maravilhoso na sua barriga que você vai ter menos fome ao longo do dia. Arrasou, chia! E a linhaça é cheia de benefício, ela é um anti inflamatório, ela ajuda a diminuir o colesterol, enfim. Muito legal essas coisas. E além disso, o gengibre, que é termogênico, ou seja, ajuda a queimar. Muito lindo. Toda ajuda, nesse sentido, é muito bem-vinda. É, você pode usar uma colher de chá ralado. O gengibre é muito forte. Então, se você não tá acostumada com o gosto, coloca um pouquinho, daí prova e tal, até você se acostumar, porque fica uma sabe, uma coisa na língua, picância assim. Então, presta atenção nisso. É, eu vou ralar um pouquinho aqui. Gente, o cheiro de gengibra é uma coisa linda, né? Não é gostoso? tá sentindo aí? Oh. Hum. É meio cheiro de sal, né? Vamos falar real, mas enfim. Jesus. É cheiro de sal, total! Você não acha, não? Super é super E eu vou colocar um pouquinho de água de coco, é, porque a água de coco também é, é super hidratante e para deixar o suco um pouquinho mais ralinho. Não precisa colocar muito, porque a melancia já tem muita água. Mas cada é bem gostoso, né? Então vai do seu gosto também. Isso, gente. É só beber. Se quiser servir com gelo Vamos para a segunda receita? receita é do meu suco verde básico, assim, é o suco que eu tomei durante um tempão, até na época que eu tava de dieta perto do meu casamento, muita gente me via tomando, me pedia receita. E eu vou fazer ele agora. Primeiro eu vou colocar a couve. Ah, e aí tem uma coisa, a gente vai bater couve. Couve é uma coisa que por mais que você bata, vai ficar ainda... O ideal é você não coar o suco, porque daí você vai aproveitar melhor as fibras, as coisas que você tá colocando. Mas se você for fresca, tipo eu, e não gostar de comer coisinhas com filipinhas, que eu chamo isso, é, você pode coar o suco, não tem problema. Só que você tem que estar ligada que você vai diminuir a sua ingestão de fibras, tipo, vai sabotar o um tipo de suco. Mas tudo bem, antes disso, que nada. É o meu lembro com as minhas nutricionistas que lutam comigo fresca pra comer fazendo dieta. É, nesse suco também vai um pouquinho de água de coco. Não tem muita medida, tá, gente? Se você quiser uma medida pra ter uma noção, é tipo meio copo, ou nem meio. Um pouquinho menos de meio copo. Você é, vai ver na consistência do suco. A pessoa se adiantou, né? Colocou a água de coco antes de acabar de colocar a coco. As receitas nada, não é não sabem por quê. Sigo todos os passos, né? Aí, além da couve, a gente vai colocar o suco de limão. Meia maçã. Né? É, essa coisa de detox... É, a substância que mais ajuda nisso é a clorofila. Então todos os vegetais bem verdes, não precisa ser só a couve, mas a couve é tipo, um dos que a gente mais usa. A gente, né? Nós, pessoas que somos experts em... Enfim... É, mas a couve é um dos principais. Mas é a clorofila que ajuda a desintoxicar o organismo mesmo. Eu tô colocando salsão, meio talinho, tá meio nada, cara. Tipo um pedacinho, porque isso também tem um gosto bem forte. E eu também vou colocar de nesse. Um suco é maravilhoso, ainda mais pra gente Que tá eternamente em dieta Aqui, E realmente, o Léo falou A maçã, ela ajuda a dar uma adoçadinha Eu não tô adoçando nenhum suco Mas se você quiser, dá uma adoçada com mel Se não tá acostumada, faz a primeira vez assim Depois você vai ver que não é, não é tão ruim assim E vai desencanar de adoçar. verde, esse suco verde. Esse é seu, tá, amor? Não <risos> coei. Vamos pra terceira receita? E o terceiro e último suco é o suco que eu acho que é o mais tranquilo, assim. Se você não tá muito acostumado... Mentira, mas aqui também é bem tranquilo, né? Ovo tá Enfim, esse suco é basicamente água de coco, frutas vermelhas e alecrim. É, então, eu vou começar colocando água de coco, 200ml. O copo só tem a marcação, vocês viram? E... Tá pronto. E aí, eu vou colocar oito framboesas. Uma por uma. E oito mirtilos, blueberries. Parei de contar e tô colocando randola. E folhinhas de alecrim. É, a água de coco, eu já falei que ela é ótima porque ela é super hidratante e as frutas vermelhas, elas são cheias de antioxidantes. para que quase não tem açúcar, né? Então, é uma fruta ótima pra você que tá de dieta porque você não ingere muita frutose. E justamente por não terem muito açúcar, esse suco pode ficar um pouco... um pouco, Um pouco doce. <risos> Então, é, se você não tá muito acostumada, se você acha que você vai achar muito azedinho e tal, porque essas frutinhas são meio azedinhas, né? É, coloca um pouquinho de mel, uma colher de mel, que fica bem gostoso e não faz mal não. Só isso. Fica bonito esse, né? Meio rosto. Gente, é isso. Essas foram as minhas três sugestões de sucos detox, sucos saudáveis, sucos gostosos para começar bem o dia. Eu fiz todos eles é, nesse meu mini liquidificador da Hamilton Beach. É vendido aqui no Brasil, ele tem três anos de garantia e a Hamilton Beach é uma marca que tem mais de 100 anos de história lá fora. Eu sei que ela é pouco conhecida aqui, mas ela é muito conhecida nos Estados Unidos. É um produto super prático. E eu tenho usado bastante, principalmente para bater whey, admito, mas eu fico pensando até para viagem, às vezes. Para mãe que tem que bater uma papinha para o bebê no quarto de hotel, porque ele é super assim, ele é super prático. E essa história do copinho eu achei muito bonitinho, tá vendo? Tem... Enfim, é um produto muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo para mim e também de se inscrever aqui no canal. Porque quem está inscrito, assiste sempre primeiro e tem conteúdo exclusivo. Um beijo e até a próxima. you ever fail are you listening damn uh yeah uh yeah